Olha o Valkyria que já ia fazer uma limpa, né? Sim, é muito difícil defender cara, a Valkyria absurdo, também. absurdo, absurdo, absurdo. Aí você precisa gastar ó, a máquina ou o linhador, aí você perde o Basraki. É. Claro, ah, doideira, doideira. Ai, ai, doideira. Tá jogando total. gigante real, né, Cauê? Não. Ai, o cara tá... Ótimo, vai aí do Rei. Olha, todo mundo da live aí vamos chegando. Se você não curte ainda, né, já manda a Ele vai tacar, provavelmente inferno. Você... Ah, os caras falam que eu era uma das vozes do além do. da Cal do. do Atheim. Ah, então você era o cara da, da voz do além? Ele falou. <risos> e aí, Cauê, você acha você vai ganhar essa partida? Esse daqui eu tô controlando melhor que a outra, né? fiscalizada. Ai, ai. Certeza. Ela tem que tomar cuidado por conta do infernal dele. Eu acho que a carta mais roubada de hoje em dia é o Executor, mano. Não tem muito o que falar. Eu também acho. Uma que tá bem forte também é o Pescador, mas sem dúvida a zona que é, mexeu mas... muito com o Clash foi o Executor, velho. É, porque o Executor mata qualquer coisa, mano, hoje em dia. Qualquer coisa ele mata. Muito o, executor, o, o pescador ele, ele perde, se ele ficar mano a mão ele perde todas. Sim. praticamente né? Mas o executor tá absurdo. Né? Quando tipo, eles lançaram, imor... eles, tipo, eles mexeram, quando eles lançaram né? E depois eles mexeram de novo e melhorou de novo. Tá tipo, Aí, um, eu acho que moral o bagulho mano, tá ligado? Tá, tá. Quem joga de lava round, uma... meu Deus. Quando você vai uma partida qualquer do Clash, uh -huh. você acha pior enfrentar um executor ou um pescador? questão de, putz, essa partida vai ser uma merda. Ah, executor. Executor. <risos> mano, pelo amor de Deus. Nossa. <risos> dá raiva, mano. Porque, tipo... Ah, mas porque se executor, pegar os porque... caras... É que se os caras jogarem bem com o um pescador, cara, os caras fazem milagre. Ah, sim, sim. Mas é que... Não, eu, não sei, que eu digo em nível bom. de diversão da partida mesmo, viu, Kai? não é Nem, tipo, de ser roubada. Contra executor, hum. não, tipo, não tem o que se fazer, praticamente. mano. Caralho. dinheiro. O vilã quando é de... mata ele, tá ligado? Tipo, é só foguetão. Sim, vai. tipo, até de Lava Miner você ainda toma cascudo pro Executor, sim. velho. Mas tem que Praticamente, colocar um e um Tronco pra matar o maluco, tipo. É, só nisso aí já é 8 de ele É, mano, é um absurdo. É complicado. É, eu acho que provavelmente na, no próximo balanceamento eles vão mexer alguma coisa, né? não, é que, não é possível que vai ficar assim, velho. Ah, os caras estão falando... Uh, meu WhatsApp acabou a bateria, ó. O cara tá falando que o Arthur tá me chamando no WhatsApp. Vê se eles chamaram, acho que não deve ter chamado você mesmo né? Também. Eu mandei pra ele o link, eu acho que dá pra entrar agora, tá? Pelo menos em alguma das salas. Dá, dá. Vamos é, dá. falar acho que pra que ele tá... conectar. Acho que tá. É, aí agora não tem nada. Não dá pra chegar. Ah, <risos> o Cauê ganhou, mito <risos> Eu, eu, eu ser, quis aproveitar seja, Mega Servo né? Eu percebo que tipo o Mega Servo é uma carta que eu tenho muito amor né? Pelo amor de Deus, eu quero salvar <risos> todos, tá ligado? Pro... <risos> mega Servo. de mexer o perco Mega Servo Vou atacar a... um ah, yeah. o um gigante real pra defender o Mega Servo mas é, Vai é tacar o card, é foda-se Vai dar, vai dar bom, certo pra... Vai ser bom pra meu futuro Esse se der errado, eu falo, era calma. É, sempre é, ganha é, Sempre <risos> dá certo, sempre <risos> dá certo aí. Nossa. Eu menos Mas... e ganha mais troféu. Ô, Antônio. Agora que eu lembrei, Decão, aquela pergunta que você falou é do deck tosse. mais odiado, tipo, carta mais odiado. Uhum. Agora que eu lembrei, minha raiva é grande, tipo, com o executor quase que no mesmo nível ou no mesmo nível quando eu vejo um mano Nossa. É mesmo? Nossa, ele irrita de uma forma. Ah, esqueleto é gigante. Ah, é, é esqueleto Nossa. gigante, eu é não curto ver. E de de gelo, quando eu vejo, eu falo que... Nossa, maldito. Ah, raiva também. Dá maldito seja a pessoa que tá, tá usando ela. É porque os caras jogam muito na covardia com aquele deck. Ele, tipo, ele destacam o gigante esqueleto, aí deixa morrer, puxa tudo pro tornado. É, e já exato. Era. Exato, exato, exato. Não tem mais nada para fazer, morre tudo. É, aqui, é só isso. Não, mas né? você pegou pesado. Não, é maldade, é maldade, é maldade sério. É, é. é maldade, jogar contra o esqueleto gigante, cara. É maldade. É não, é, não é de Fala Deus, mano. que não sei. gosta da carta, mesmo. Não, não, não é sim, eu vi aquele deck. falo que não é de Deus. De um ar, eu, eu usei aquele deck lá no, numa live, aquele deck que você tava tá usando, é muito forte, cara. É muito chato também. Eu ouvi falar que não é de Deus. Jogar contra é muito é, chato, cara. Sério? É porque aquele deck. É difícil você te mas é só se você tiltar o cara que tá dando por frente. É, exatamente. É, mas é, é, é muito cara, fácil. Ou seja, não é. olha você fala aí, deve estar tudo por é. <risos> Olha isso, olha que inferno. Meu Deus do céu. Vou quebrar meu, minha, minha, meu celular, meu iPad. Olha que, que não, maldito não seja. Olha isso, maldito. Colocou adiantado ainda. Nossa. Galera, cara, estamos no Lá o Bruno aqui. Vamos lá, Bruno. Olha lá, viu? Puxando com o executor ah. aí, ó. Puxando com o tornado, tudo, se dando aqui da vida. E aí, galera, que eu já vou ver aí, eu só tô tentando colocar o Artu bom aqui. Você pegou o cara com executor? Não, né, o Bruno? Eu ah. peguei agora há pouco. Executor e tornado. Agora eu peguei Aquele... tornado e mago. Aquele <risos> daí <de> que foi usado <risos> na CRL, o... qual que é o Lula daquele jogador? Qual? Assim, tem sim. vários, tem vários. <risos> tem vários, é então, show eu... Oh, eu fiz bastante ponto até nesse negocinho. Eu nem sei quantos pontos eu tô. Então, eu tô louco. 19, Caramba. Caramba. É. 29, Bruno? Hã? Okay. Fiz 29. Caramba! Lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele. Maldito. Eu não tô aqui. Eu acho que eu não eu falo não. É só você clicar em News Royale. Ver se isso. Ah, tinha aparecido. Vamos lá, vamos lá, leve isso aí, mano. Vamos, vamos. O, é o Chopin, que eu não sei como que tipo, fala certinho, mas a galera chama de Chopin, que é o Ope -san. Ah, o Opexan. Ah, Eu falava antigamente Chopin também, lembra? Eu, eu não vi a live gringa, mas eu vi muita gente falando de Chopin. Ah é? Chopinshan. Vi isso daí no Flash Cash a gente chama ele de Opsant. Fala um pode ser cara aí. alemão, amigo do Schumacher, a gente fala também. Que isso? Nossa. Crente o meu, ele ajudou. Caramba. Ah, droga. Agora acho que vai, hein. Cara, eu não tô conseguindo ver quantos pontos eu fiz. Eu fico lá na AB e não aparece pra mim. Vocês aparece que é... Ah, moleque, <risos> ganhei! Caramba! <risos> uh! Já fez foi... <risos> Caramba. Bora lá. Tá é desse jeito né, tá ajudando pra caramba no clã. Ele que fez o Discord, você já vira o Will usar Discord? Então, é, tô é, então... Tô usando faz dois dias. Tô usando faz dois dias. galera me xingando o oh, clã. <risos> Lava ah, contra. Era... Contra morteiro agora, hein? Aí é PT, hein, Bruno? Aí tem que ser PT, né? é PT não. É só deixar juntar que. O Nossa. cara mandou bom jogo já, mano. <risos> com, com dois minutos e meio de, de partida ele já mandou bom jogo. <risos> Nossa, ele mandou fogo. Aqui, <risos> Tô nem aqui. Nossa, que versão mais? Opa, tem uma nada aqui. Você é louco, o primeiro ator já foi. Por... Ah, agir, já. Aí é a né? Ah, ele tá Ah, você tá usando uma versão de lava clone com mineiro também? Sim, sim, sim. É, é ruim, pelo que você vê, não? Não, tipo, Beleza, posso... tem funciona, não dá pra usar assim. Só é diferente, né? Você é. usa de balão? Não, eu, eu tô, tava usando um Lava Miner, só que <risos> tá ferrando demais, né? Tio fez de 500 troféus. aí tá daquilo, né? Procurando outro deck. Sim. Ah, é, eu tô com aquele Lava Clone com Miner. É, Lava Clone eu também. Eu gosto dele, acho muito divertido, mano. Tem hora que A questão dá é essa, sorpresa, eu gosto de usar os decks que eu acho da hora, tá ligado? não Sim, é, é da hora, e tanto que você não se estressa quando você joga com um deck que você gosta É, isso é real. Ih, o cara já desistiu já aqui jogando foguetão na minha torre É, <risos> deixa eu falar já tudo, tá tudo, né? Eu o cauei aqui enfrentando um deck de maluco Agora eu me curto, cara Cara, com Mega Cavaleiro, Gelo, de da Infernal Tem tudo Não pode esquecer o cemitério o cemitério, e cemitério? Aí pra é. fechar o pra... um cemitériozinho pra, pra, pra atrapalhar a vida. Fechar com a chave de ouro. Fala Marcelo, beleza? Mano, Guilhermão, Henrique, todo mundo aí. Cristian Felipe, tamo junto, molecada.